Fala rapaziada, beleza? Vamos abrir hoje todos os melhores baús que a gente tem pra abrir E eu quero só ver se a gente vai conseguir lendárias ou se a gente vai conseguir aquela carta que a gente precisa Se liga só agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui com a nossa conta principal do Clash Royale Estamos ao vivo no Facebook, sim, ao vivo no Facebook Por isso esse layout tá assim, ó Aqui embaixo você tá vendo aí Onde o pessoal manda estrelinhas, compartilha a live Aqui em cima, se você bota Exclamação notify no chat, você vai ver que Aparece aqui em cima Aqui do outro lado, aqui do outro lado, você pode comentar E aparecer na live, então, mano, não perde Live todos os dias No Facebook, link na descrição Bom, agora a gente vai fazer o seguinte Aquele vídeo tradicional, abrindo todos os baús Mas Bruno Clash Não dá viu fazer esses vídeos Tá, mas eu gosto de fazer, então eu vou fazer Independente do que der aí, independente do que rolar a, O vídeo vai estar tá feito porque eu curto fazer, beleza? E é isso, mano, se você gostar, vê aí o vídeo, dá seu like Eu agradeço demais, comenta aqui embaixo que é muito importante E bora lá, vamos abrir então Depois a gente joga uma partidinha também pra poder fechar com chave de ouro Bora lá, baú da coroa <tos> Temos aqui o um baúzinho da coroa pra abrir Gemas, mais Jalo de goblin, mais lápide, mais cabana de goblins E também recrutas reais, beleza <risos> ainda todo dói, ainda Tudo dói Bom, temos aqui um baú mágico Aqui a gente tem também mais um baú mágico Aqui tem um baú do... Mega baú do relâmpago também é, Temos aqui alguma coisa? Não lembro aqui, aqui não tem mais nada, aqui não tem mais nada Mas temos um ataque também fazer ali também Beleza, é isso aí Vamos começar então abrindo aí o baú mágico Que a gente ganhou no, de graça, de graça Bom, vamos lá então, sete cartinhas Vamos ver se a gente ganhou uma lendária, se a gente tá com sorte ou não Valkyria, canhão cura. Torre Inferno. Tem opa! Carta lendária! <risos> Nossa, deu até travada aqui. Carta lendária, manos. É isso! Tá aí para vocês, carta lendária. É agora. Muito top cemitério, mano. Cemitério pra gente. Muito bacana. Ganhamos uma carta lendária já, hein? Já estamos no lucro. Bom, vocês estão vendo que eu tô com 5.622 troféus, mas eu já cheguei, ó, eu já cheguei aqui, ó, cadê? Mostra aqui, ó, 5.000, quase 5.900, eu cheguei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Meu recorde nessa temporada foi de 5.893, eu fui testar decks e caí de novo, agora eu tô voltando a subir, então espero logo mais estar lá de novo. Mas nesse caminho eu liberei aí um baú mágico também, vamos coletar ele, vamos então... Abrir aqui mais um baú mágico Temos ali barril, bombardeiro Torre de bomba, tesla Já vem mais uma, mano Eletrocutadores, lançador Eu juro que vi o negócio brilhando, mano Não veio, mas tá valendo Temos ali exército esqueletos Tá, a gente ganha bastante ouro quando isso, quando isso acontece, né, também Deixa eu ver, tem mais algum pra recuperar aqui <cười> Olha que doideira, mano como eu, eu, eu tinha pego essa aqui e tinha pego essa daqui Mas ela não libera Não libera porque eu não tô lá, entendeu? Eu tenho que passar de novo por ela pra poder liberar ela Que doideira, né? Da hora, mas é bem feito Agora a gente vai abrir aí o Mega Baú do Relâmpago Vamos lá então juntos escolher E depois eu já tenho até umas pra, pra abrir aqui também Vamos ver o que vai dar Mega Baú do Relâmpago, temos ouro Bárbaros, três pontos estrelares na verdade Goblins lanceiros Canhão Recrutas reais, qual vai ser a lendária? Cura, barril de goblins. E a lendária que a gente veio aqui é Chanam Bandidinha, mano! Bandidinha 7 barra 20 Agora eu posso trocar alguma carta Usando o meu, o meu raio, o meu relâmpago, né? Vou trocar aqui a barril de Goblins hum, Gelo não, né? Gelo não, né? Vamos trocar a bandida eu gostei da bandida, eu achei que tava precisando mesmo Aqui também não preciso eu tenho mais seis raios disponíveis, vamos lá então Dragão elétrico, top Com isso eu posso subir ele Muito bacana, agora vamos ver se a gente consegue ganhar Aqui a carta nova Vamos ver, vamos ver se a gente consegue, ó, mini peca Tem mais quatro raios, vamos lá, mais uma Torre de bombas, não é Vamos mais uma, cabana de goblins, não é, tem mais duas, hein Partiu, aê Ganhamos o terremoto, muito bom Acho que é isso E é isso aí, é isso aí Vamos trocar só de sacanagem, vamos trocar aqui mais uma Bola de neve, bola de neve é isso, mano, muito top! Conseguimos cartas que eu queria aí: Terremoto, é, Dragão Elétrico e Bandida. Muito bacana, gostei. Vamos abrir agora você daqui aqui, vamos coletar as missões né, que a gente fez também. Porcos Reais aí ali também. Temos aqui três recompensas pra coletar: Horda de Servos, é mais ouro pra gente, tá valendo. Mais uma recompensa de missão aqui também. Clonezinho de leve. E aqui a gente tem a última, que é essa daqui, que a gente ganha um golem de gelo. Alguns golem de gelo, mas é ouro, né? Então fechamos com chave de ouro esse, essa coleta aí dos baús. Vamos abrir isso aqui também, vai de quebra, vai gastando oito geminhas ali. Opa, ganhamos ali a nova cartita. Top demais e vamos deixar abrindo aqui agora um baúzito de prata, mano. E aí, vamos ver se tem alguém atacando aqui na guerra. Eu tô precisando atacar uma vez, vamos lá. Elixir vezes três. Agora, vamos jogar então uma vez na guerra e ver o que, que vai dar. Aqui, ao vivo. Será que eu vou perder? Será que meu clã vai ficar puto comigo? Ou será que vai dar bom? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. <coughs> vamos que vamos, hein? Elixir vezes 3, hein, rapaziada? Elixir vezes 3. Elixir vezes 3. Vou colocar meu golinho aqui. <coughs> vamos que vamos. E vamos que vamos. Vamos lá. Já tô aqui com meu relâmpago. Vai ser muito bem utilizado agora, hein? Ai, bateu, bateu, bateu, bateu, bateu, bateu. Boa. Bora bora jogar uma bola de neve ali também pra dar aquela ajuda. Pou! É, não destruiu, não destruiu Mas tá bom, né? Tá bom, tá bom Beleza, beleza, vamos lá de novo Vamos lá de novo, botar nosso golem aqui também E vamos fazer pressão lá também De novo, hein? Bora lá Vamos ver aqui se a gente consegue nos livrar De tudo! Vamos jogar ali o tronquinho Vamos colocar aqui nosso lenhador Aqui também, bola de neve ali Na frente, pra dar aquela ajuda também Pra dar aquela travada em tudo E vamos jogar um relâmpago ali também Pra acabar com tudo ali também Nesse momento, né? Bora lá, bora lá Vamos colocando aqui dano aqui de novo Jogar um troncão lá de leve Mais um... Uma bruxa ali também Bola de neve aqui também Meu Deus, é muita coisa ali, hein Vou Acabar com esse golem aqui o quanto antes, hein O quanto antes, mano O quanto antes Vamos botar aqui nosso... Me... Opa, mega-serva ali de leve Tá seguremos Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Segura aí, segura aí Segura aí, meus amigos Segura aí, tronco aqui de leve Tá Boa, quebramos ali, tá bom Bebê dragão ali de leve Vamos com o mega servo aqui Ai, ai, ai, vamos jogar bola de neve ali Bola de neve, ai, bola de neve, pelo amor de Deus Vamos lá, tronco, tronco, tronco Troncão ali, explodiu com tudo ali, mano Explodiu com tudo É, o deck dele tá chatão, hein, o deck dele tá chatão, hein Devia ter trocado meu deck Devia ter colocado o outro deck que eu jogo No Elixir vezes 3 esse aqui não é o melhor, né Mas deu ruim, mano Acho que eu vou apanhar do clã, mano Acho que eu vou apanhar do clã, mano eu não quero nem ver, mano, os caras vão me xingar até horas Tô brincando Não, a rapaziada é firmeza, a rapaziada é firmeza E não deu, né? Infelizmente não deu, né? Mas tá valendo, não tem problema não O cara tá preparadaço ali Eu vim com deck de push, mano, eu vim com deck de push Mas tá valendo, né? Fazer o quê, né? Ó, o cara veio preparadaço, mano eu Deixei vezes dois, deixei vezes três, quer dizer Veio na moita e eu facilei, mano Mas é isso, ó, perdemos Acontece, acontece Mas acho que ninguém gosta de perder, né, rapaziada? Só acho mas é isso, Barão Vamos tentar acabar pelo menos aqui com Ó, oh, já deu relâmpago uma doideira aqui toda Vamos lá, vamos botar nosso gole ali na frente <coughs> Vamos botar aqui nosso meu, meu lenhador ali na frente também E aí a gente tenta fazer um contra-ataque Vamos ver pelo menos se a gente consegue derrubar uma torre, né? Vamos ver, vamos ver, quem sabe, quem sabe Vamos lá, bola de neve ali Epa, Bola de neve, bola de neve Tronco ali de leve, tronco ali de leve Não vai dar tempo não vai dar tempo, não vai dar tempo Olha, olha, olha, olha Ah, na hora que grudamos ali pra levar aquela torre Não deu tempo, mano Mas tá valendo, não tem problema não A gente conseguiu abrir bastante é, Bastante Bastante baú Conseguimos ganhar uma carta lendária também nesse baú mesmo com a derrota E é isso, agora a gente tá preparado pra fazer O jogo aí Fazer, a. ó, eu vou até mostrar pra vocês aqui Cadê, cadê, cadê, cadê? Onde eu vejo os meus Os meus ataques? Tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá, aqui tá aqui Tá aqui, tá aqui, cadê, cadê eu, cadê eu? Bruno Clash, tá onde? Eu ganhei, eu perdi, ganhei, eu perdi Tá aqui, ó Traquei os três ali, ó eu, eu acabei ganhando, se não me engano, os últimos dois E só perdi essa, justa do vídeo Mas tá valendo, não tem problema não, mano Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, se divertiu, dá o like Compartilha com a galera E é claro, não esquece, live todos os dias no Facebook Tá aqui embaixo na descrição o link Só vai, rapaziada, só vai que é GG Então é isso, um abraço a todos Tamo junto, é nóis Falou!